Olá galera, tudo bem? Zé Martins aqui, seja muito bem-vindo Muito bem-vindo ao Combo Robô Forex Trader Start Você está aqui no Combo Robô Forex Trader Start 4.3 Quero te dar as boas-vindas Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que nós temos aqui okay? São vários tutoriais para dar aquele, uh, aquela turbinada nas suas operações no automático Sim, você vai ter contato aqui com robô de automação 100% automático ok? No mercado de Forex E é isso que eu venho aqui então mostrar para vocês como uma introdução aqui A esse pacote que você comprou por R$ reais Vitalício, Vitalício, tá pessoal? Muito bem, esse robô que nós trabalhamos aqui, a uh, nós já operamos com ele, uh, um capital de um cliente nosso no passado, responsável por oito meses, oito meses operar sem quebrar a conta, ok? Então, assim, você realmente está com um produto na mão que nós até melhoramos a configuração e estamos trazendo para você aí de forma até melhorada e com novidade com novidade que eu quero mostrar para você que vocês aqui dentro do pacote Ok então o que que vem esse combo Israel um robô vamos dar um zoom aqui para dar uma olhada mais de perto tem um robô três setups mais turbo vou estar tá explicando o que, que significa esse turbo aqui 12 tutoriais em vídeo como configurar mais quatro bônus são quatro robôs de brinde bônus para você grupo VIP para atualizações e suporte. Isso mesmo, galera, isso mesmo. Então, o que que você vai estar tá vendo nesses tutoriais, tá? Tutorial 1, introdução, tutorial 2, cadastro na corretora, 3, como abrir conta de negociação, OK? 4, como baixar plataforma MT4 no computador, 5, como conectar conta de negociação no MT4, tutorial 6, como abrir os gráficos corretos, OK, pessoal? Passo a passo. Tutorial 7, stop loss, OK? tem como trabalhar com Stop Loss tem gatilho de segurança para o seu capital inteiro Ok então você vai estar tá ali aprendendo como arriscar só uma parte do seu capital muito bem tutorial 8 instalação e configuração do robô 9 como contratar uma VPS para você rodar ele 24 horas sem parar Ok 10 tabela automática de ganhos e porcentagens muito bacana e 11 robô Forex Trader Turbo a apresentação como você pode ter acesso a uma versão turbinada caixa rápido lucro rápido rápido, OK? Nas operações usando é o robô master, o robô principal mais um robô auxiliar que vai ajudar então na a, na aceleração dos seus ganhos. OK, galera?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 Essa a configuração, essa edição especial está a, disponível lá no grupo VIP, ok? Tem algumas condições especiais para você ter acesso. Olha lá, ó. pegou, já arrastou, ok? E é isso aí, pessoal. Você, então, chegou ao lugar certo. Você chegou ao combo robô Forex Trader Start.